Gente, então, hoje a gente fez atendimento de todas as meninas aqui do orfanato E cada atendimento a gente escuta uma história, a gente vê as marcas que tem no corpinho delas De tudo que elas já passaram Em especial teve a Marta A Marta levou várias pancadas na cabeça, então ela reclamou que tem muita dor de cabeça E que ela tem várias cicatrizes, ó e hoje, quando a gente perguntou se ela tinha algum corte, alguma coisa mais no corpo dela, alguma coisa que doía, ela mostrou pra gente uma marca enorme no bumbum, que parece que foi alguma coisa que queimou, alguém bateu com alguma coisa muito quente no bumbum dela e tem uma ferida enorme no bumbum dela. E ela também tem marcas na perna, aqui, e aqui atrás na juntinha dela também tem marca. E aí a gente tratou, a gente passou a pomada, a gente cuidou, a gente vai dar remédio para o dor de cabeça dela. E assim, a gente está tentando ter esse olhar de mãe, de cuidado, de estar atento ao que está acontecendo agora e tentando trocar essas marcas, né? Que antes eram marcas de sofrimento, agora a gente tá tentando deixar nelas marcas de amor, de cuidado, de que a gente realmente se importa com elas. Isso. Say hi, Martha! Yeah! Mm -hmm. <laughs>